E aí? Eu sou a Tava e eu vou ensinar você a fazer uma festa de arromba, de enlouquecer o seu quarteirão e deixar todas as suas vizinhas loucas da cabeça nesse carnaval. Viu? Você já conectou as caixas de som e colocou os negócios no teto, já? Eu já deixei todas as caixas conectadas e os estrobos de luz estão todos presos no teto. Então tá tudo ok com essa parte. Ah, beleza. É, você também já avisou o pessoal do grupo dos youtubers, porque a gente precisa saber quantas pessoas estão vindo, né? Eu já mandei mensagem também pro pessoal do, do grupo do YouTube no WhatsApp, e tá todo mundo tipo, já vindo pra caixa, e daqui a uns 30 minutos eles já estão colando por aqui. Fechou então, eu vou terminar de separar aqui as séries Netflix, então a gente vai tipo deixar a vizinhança maluca de tão alto que vai estar o som, a gente vai maratonar muito as séries Netflix nesse nosso Carnaflix! Ok, no carnaval sempre tem aquela luta de gladiadores Onde fica de um lado o nerd e de um outro lado aquela pessoa que gosta de ficar despirocada, bêbada E sair por aí em todos os bloquinhos, certo? Então o que eu decidi fazer? Eu decidi fazer pra vocês vídeos pra introduzir esses dois temas Por isso, nesse vídeo eu vou trazer pra vocês cinco séries incríveis Pra deixar o seu carnaflix, ou seja, o carnaval de quem ama Netflix Assim ó, do peru, como diria minha avó E olha, esse vídeo mais lindo, mais rico, mais coisa de Deus Cheio de de sketches que nós gravamos e passamos tempos gravando merecem o seu like, merecem que você aí que caiu aqui de paraquedas se inscreva no canal, então ó, mete de dedinho no like deixa aquele like gostosinho pra gente ficar ainda mais feliz com você aqui no canal e é lógico, quando você dá o seu like o YouTube entende que você gosta do que eu tô criando e ele manda notificação pra você assim você fica sempre por dentro do que eu tô fazendo por aqui, certo? Então deixa o seu like gostoso. A primeira série que eu vou introduzir nossa, que palavra forte. <risos> a primeira série que eu vou falar pra vocês agora é The End of the Fucking World, que é a série que é a nova queridinha da Netflix, né? Que conta a história de dois adolescentes, uma menina e um menininho que eles têm problemas na família, né? Ela com o padrasto e a mãe que não tá nem aí, e ele com o pai que liga pra ele. Às vezes eu preciso deitar, porque tudo parece, tipo, muito pesado. Eu olho pra cima e vejo o azul ou o cinza ou o preto. E imagino que estou me fundindo com a cor. E por uma fração de segundo me sinto livre. E feliz. Inocente. Como um cachorro. Ou um ET. Ou um bebê. E nessa história toda, eles roubam o carro do pai dele e eles partem por aí no mundo, afora, né? Partem por aí, decidindo largar tudo pra trás e viver uma vida com muitas aventuras. Mas, esse menininho que eu disse pra vocês que tem aí nessa trama, ele tem uns probleminha. Ele adora matar bichinhos das crianças. Ele colecionava todos os bichinhos que ele, que ele matava. E... Ele escolheu essa garota para ser a primeira vítima dele Então será que ele vai matar essa menina? Ou será que ele vai se apaixonar por ela? Ou será que não vai acontecer nada disso e só vai ter polícia, treta e confusão? Não sei, assista a série A segunda série que eu trago pra vocês é Mind Hunter, Que é uma série que me prendeu por muito tempo Enquanto eu não acabei os episódios Eu não fiquei feliz, não fiquei feliz E ela fala de um agente do FBI Nos primórdios do FBI E esse agente, ele está estudando assassinos que matam em série Senhor Brudos, essa entrevista aí está sendo gravada E nada que seja dito aqui poderá ser usado a seu favor Para que você saia da prisão perpétua por acaso, eu tô sob suspeita? Você, Sr. Brudol, se declarou culpado de três assassinatos seriais, certo? Meu advogado disse que eu nunca ganharia de uma garota com o nariz quebrado. Então, foi nesse momento que o senhor a convidou para entrar e pediu para que sua mulher e seus filhos saíssem de dentro de sua casa e fossem comprar hambúrgueres? E aí você a matou brutalmente, igual as outras vítimas anteriores? Aquela garota sortou, veio atrás de mim com uma chave de grifo. Eu tentei tirar da mão dela, mas escapuliu e acabou batendo na cabeça dela. E a culpa caiu em cima de mim. Nessa época, não existia o termo serial killer. Então ele ainda estava estudando a mente das, dos assassinos que matavam em série, que matavam iguaizinhos. E no meio tempo, ele usa desses assassinos, dessa pesquisa que ele está fazendo, pra resolver casos. Casos muito legais. Então se você quer uma série que tipo, entra na sua mente e faz você, tipo, querer assistir ela até o fim. Mindhunter. Opa, nossa, quase derrubei o, o, o negócio aqui. Mindhunter. Vai lá que é sucesso. A terceira série que tá, assim, sendo minha queridinha é Peles em Guerra. Dos quem, gente? Quem que é apresentador da série? Série. Não série, tá? Série é uma personagem de, da magia, de É série. Isso, obrigada. Acertamos. Êêê! Então, a minha nova queridinha, A peles em Guerra, é uma série que, que, é, que está sendo apresentada por RuPaul, nada mais nada menos que naquele de na RuPaul, e é uma série de pinturas também, né? Querendo ou não querendo, a Ru não vai sair de dentro do que ela já está acostumada a fazer, que seria coisas de drag, mas a série não é de drag exatamente, mas sim de artistas, qualquer tipo de artista, na verdade, grafiteiros, é, tatuadores, enfim, que se, são desafiados a pintarem corpos nus... Bom, Ru, o que eu tô achando com relação às ao... coisas novas que eu ando aprendendo no programa? A minha dificuldade maior, na verdade, é com relação ao airbrush, né? As tintas que eu tava acostumada a mexer, mesmo sendo em spray e tudo mais... É... Era diferente, a técnica de você aplicar, a pigmentação também, sabe? E eles fazem uma corrida frenética, misturando arte com uma, uma competição de 10 mil dólares. Então, os três, entre três artistas finalistas de cada episódio, um deles concorre a 10 mil dólares com a obra mais incrível pintada no corpo nu de homens e mulheres nessa série. Então tem duas coisas muito legais, que é pintura e gente pelada. Olha só, veja, veja que você vai gostar. Você vai gostar, cara espectador Cara espectador, você vai gostar Quarta série que eu trago pra vocês Nesse momento aqui, ó Nesse momento de... é Dark Que também é uma das novas queridinhas Da Netflix pro povo que gosta de Stranger Things e tudo mais Dizem, até comparam as duas séries Mas pra mim uma não tem nada a ver com a soca da outra Mas a série fala de quatro famílias que são assim, tipo, moram numa cidade interior, eles vivem tipo, a vidinha pra cata deles, assim, sem graça, né? Tipo, todo mundo lá. Aí, aí, meu amor, duas crianças desaparecem. E começa uma busca louca, uma, os mistérios né, das crianças desaparecidas, não é mesmo? O que tá acontecendo? Corram! E nessa busca maluca por descobrir e desvendar. Esse desaparecimento dessas crianças, muitas coisas obscuras, muitos segredos dessas quatro famílias começam a surgir. Então, querido, se você não quer ficar paranoico Quer entrar nesse mistério Então você vai gostar dessa série Essa série é bem topzeira da balada Bem dark, literalmente Então, corre lá que você não vai perder não, querido Você vai ganhar assistindo nessa série Ó, oh, sucesso, sucesso, querido, vai ver Black Mirror é a minha última, última opção para te dar Mas não é porque ela é a última que ela é uma opção bosta Pelo contrário, ela é uma opção que vai te dar novos neurônios e você vai que nem eu, que é uma pessoa que tem poucos neurônios Onde você já vai ficar sem eles funcionando Essa série ela não é uma série gradual Então se você assistir o primeiro episódio E o último da série, foda-se Porque um não tem nada a ver com o outro E os dois são ótimos, certo? É uma série que fala de coisas futuristas E de problemas e resultados Que as tecnologias podem trazer para a nossa vida Nossa, que sapão que tá vindo aí Esse merece cinco estrelas Vai que ele quer sair comigo, né? Você recebeu cinco estrelas de Italo Gostaria de sair com ele? E elas dão bug no seu cérebro. Então se você quer ver coisas legais e como talvez a mídia vai se comportar daqui a um tempo, como a tecnologia vai influenciar, sei lá, na vida das pessoas, é, nos relacionamentos... Então se você quiser ter um nó no seu cérebro e ver uma série muito da fodida pra deixar você assim, ó, bem feliz nesse Carnaflix, assista Black Mirror. É isso, eu espero que vocês maratonem e fiquem assim, ó, maravilhados nesse carnaval. Pra quem é nerd, pra quem é como eu, que não gosta muito de folia. Mentira, porque eu também gosto de folia. Mas você que também tem um espírito um pouco nerd, que quer assistir umas séries boas, faça isso. Maratona essa série, volta aqui pra esse vídeo. E comenta aqui embaixo, ó, no canal do Tio, o que, que vocês acharam e qual dessas vocês gostaram mais. Eu tenho certeza que deve ser que vai ter gente pelada Porque esses são tudo safados que eu sei, certo? É isso aí, eu amo muito vocês, meus monstrinhos Até a próxima e falou!